Fala galera, tudo bem? Anderson Santos aqui do Dicas Cartola e muita gente tem dúvidas aí de como utilizar o cupom promocional dentro do Rei do Pitaco. Bem, aqui a gente do Dicas Cartola, a gente tem um cupom exclusivo para você ganhar 10 reais de crédito, para você gastar dentro das salas apostadas no Rei do Pitaco. Então como que funciona? Você faz seu primeiro depósito, mas tem que utilizar o nosso link, que tá aqui, um link na descrição do vídeo, você vai clicar lá no link, vai entrar nessa página aqui, você vai clicar no link aqui, cupom Rei do Pitaco. Clica clicando nesse link aqui você vai direto para o aplicativo do Rei do Pitaco e dá um ok lá que você vai ganhar de quebra 10 reais em crédito para você poder usar exclusivamente dentro do aplicativo do Rei do Pitaco tá você não consegue sacar esse valor porque é para você utilizar como crédito dentro do aplicativo do Rei do Pitaco e aí você pode jogar em ligas, ligas apostadas liga de um, dois, três, cinco, 10 reais Fica ao seu critério, em qualquer sala é disponível, desde que você tenha crédito para poder utilizar é, e poder entrar dentro das salas do Rei do Pitaco. Beleza? Se tiverem alguma dúvida aí de como utilizar esse cupom para você ganhar esse benefício dentro do Rei do Pitaco, deixa aqui nos comentários. Aqui, espero que tenha ajudado todos vocês. Aproveitem esse crédito aqui para você poder participar de salas, ligas, apostadas dentro do Rei do Pitaco, para você ter mais chance ainda de ganhar um dinheirinho dentro do Fantasy Game. Beleza? Tamo junto, boa sorte. É nóis!